Com o objetivo de discutir a prática atual do ensino das culturas indígenas na educação infantil e no ensino fundamental, além de repensar novos caminhos para a apresentação destes conteúdos para crianças e adolescentes em sala de aula, a Biblio realiza, a partir de agora, mais um bate-papo virtual. Lembrando que esta live é uma ação dos ativos culturais da Secretaria de Cultura de Niterói, com a produção da jornalista Mônica Macabu, em parceria com a Bibliô e a Biblioteca Municipal Agnaldo de Pereira Macedo, que fica localizada em Niterói, região metropolitana do Rio, integrante do sistema de bibliotecas populares da cidade e coordenada pelo bibliotecário Marcelo Marques de Oliveira. Nossa convidada de hoje é a Lúcia Moraes Tucuju, que tem origem indígena e é do estado do Amapá, do povo Camarumã, Ela é professora de pós-graduação em literatura étnico-raciais, mediadora de leitura e membro da Academia Internacional de Letras do Brasil, além de ser pesquisadora da cultura e literatura indígena. Então, eu agradeço, Lúcia, muitíssimo a sua participação aqui na nossa atividade e já faço a primeira pergunta para você, né? Mesmo entre educadores, a cultura indígena né, muitas vezes é encarada como algo arcaico, rudimentar, pitoresco e às vezes até bárbaro. Qual a sua visão de como é trabalhada a cultura indígena na educação infantil e fundamental hoje no Brasil? Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É, agradeço pelo convite, é com muita alegria que eu estou aqui nesse bate-papo falando a respeito de cultura indígena, literatura indígena. Bom, a minha visão a respeito de como é trabalhado a cultura indígena nas escolas é o seguinte, falta... Está avançando, com certeza, mas ainda precisamos avançar muito mais, visto que a cultura indígena é, ainda é apresentado de forma estereotipada, é, precisa haver mais formações para os educadores. Eu acredito que, que é preciso ter um investimento mesmo nos professores, é, porque é, o professor não vai passar o que ele não sabe. Por isso que eu bato nessa tecla, nessa questão de formação, de educar o professor o educador, precisa é, oferecer, proporcionar materiais para eles, encontros, é, para que ele possa desenvolver esse trabalho que precisa avançar muito. Mas é um trabalho de formiguinha, com o empenho de todos, como você que está aqui proporcionando esse encontro, é, a cada um de nós, educadores, profissionais da área de educação e outros, podem contribuir para que haja este avanço, porque eu, nessas minhas andanças, sendo convidada para fazer é, trabalho na, nas escolas, é, despertou em mim um interesse em focar muito nessa questão, porque deu até em mim, assim, um, quando eu comecei a a ministrar oficinas, cursos, pelo fato de eu, de eu ir nessas escolas e ver uma forma distorcida com que educadores muitas das vezes passavam para os alunos a cultura indígena, então me incomodou. Então, através desse incômodo, que eu resolvi é, ministrar cursos e oficinas da, da cultura indígena, porque é, o que a gente vê Está melhorando, com certeza. Mas a gente vê a forma como... Quando lança uma pergunta para um aluno, quando vem a ideia do ser indígena, quando o professor lança uma, uma, uma questão dessa, muitas das vezes o aluno vem com aquele indígena lá de 1500, de muito tempo atrás, quando Cabral chegou ao Brasil, quando encontro num erro de percurso, que ele ia para a Índia e chegou ao Brasil, encontrou os indígenas e automaticamente ele chamou índios. Na verdade, índios não, não é o nome dado aos povos originários, é indígenas, é povos originários. E mais além, vamos nisso, cada povo desse tem uma etnia, tem um nome. Por que não é chamar o nome de cada povo desse. Guarani, Waiampi, Pataxó, Munduruku, Galibis. Então, tem, são 200, quase 300 etnias. Às vezes as pessoas falam, mas é muita. Não, não é muito. Visto que eram para ser mais de mil etnias que dizimaram, que acabaram. E se nós não não levarmos a sério essa questão, a tendência é diminuir, acabar com as nossas origens, com a nossa cultura, uma cultura tão bonita do Brasil, e vai se perdendo isso. Então, é preciso que, que nós, todos nós juntos, precisamos focar na, na, na educação do, do, dos professores, professores, familiares, para que e passar de forma é, o mais fiel possível que, que nós pudermos é, proporcionar para os nossos alunos, para os nossos professores, para os pais, de, de, todas as pessoas ao nosso redor, porque a coisa é apresentada de forma estereotipada, de forma de, desfocada, e não está não tá indo para a nossa para a nossa realidade para a nossa atualidade visto que tudo é, vem o um progresso por que, que o indígena tem que ficar lá no passado apresentar um indígena que vivia é, que vivia pescando que vivia da natureza então acho que precisa avançar nessa questão eu vejo que ainda falta muito mas estamos caminhando é Lúcia é, muitos elementos né da dita cultura branca né são apropriações que foram feitas da cultura indígena né então por exemplo poucas pessoas sabem né que o Jazí Jaterê né uma lenda da mitologia guarani é que teria dado origem ao nosso famoso Saci cipereria né como é que você enxerga essa apropriação que a cultura branca faz dos elementos da cultura indígena né dando uma espécie de nova roupagem, você acha que isso é positivo, negativo, ajuda os educadores ou provoca confusão nos educadores e, consequentemente, nos alunos? Olha, isso varia muito, né? muitas das vezes causa realmente é, uma confusão, porque é, apresenta ele de uma forma como se fosse é, um ser, uma lenda, um folclore apenas. E, é, para a gente, é uma coisa que, que realmente é de verdade, é uma história. É, eu, eu sempre digo que, quando é apresentado o Saci, a Matita Pereira, a Cuca, as nossas histórias são tidas como linda, como folclore. E a história do não indígena é a história, e a nossa não, porque eu cresci acreditando que o Saci... Existia, que a Cuca existia, a Matinta Pereira, quando ela, a minha avó dizia que ela passava assoviando em cima do telhado, de manhã dizia, vem buscar tabaco, café, vem buscar fumo. Então a primeira pessoa que aparecesse de manhã em casa, eu ficava assim, curiosa para saber quem era, porque a gente acredita piamente que todos esses seres encantados é são de verdade, e muitas das vezes é, confunde mesmo, é passado de forma confusa, então é preciso que haja um estudo aprofundado, que, que nós possamos ir lá na raiz, o máximo que a gente puder procurar e na fonte, quem sabe mais sobre isso, não confundir. É, eu já vi tanto, tanto saci de várias formas por aí que e até entristece, sabe? Por que não é deixar o nosso saci tradicional, do jeito que, que sempre foi, do jeito que é, e, e não ficar inventando modas, né? Eu fico triste de ver que vai perdendo essa originalidade. Então, é isso. Às vezes, confunde mesmo, dá uma, um nó na cabeça da, da criança. Então, é preciso que a gente vá mesmo estudar, pesquisar mais a fundo a respeito disso. É, Lúcia, é, tradicionalmente no Brasil, né, como você sabe, a temática da cultura indígena ela é abordada pela escola, com ênfase no Dia do Índio, né, que por aqui é comemorado no dia 19 de abril. Como os educadores né, podem trabalhar a cultura indígena rompendo né, com esses estereótipos, né, não só do Dia do Índio, mas com outros que a gente está acostumado a ver é, em sala de aula, no ambiente educacional de um modo em geral. É verdade. É verdade. É, a gente fala que o dia do 19 de abril não nos representa. Não que não seja bom, é bom assim, ter uma data, como a gente tem o nosso aniversário, né? é bom comemorar, mas eu acho assim, que não, não, não deveria esperar só essa data do dia 19 de abril. Podemos comemorar qualquer dia, o ano inteiro, é uma temática muito rica, que se uma escola... É, decidir, resolver é, ah, neste ano nós vamos trabalhar só a temática indígena. Tem muito pano para manga para trabalhar durante o ano todinho, sem começar com essa história de que o, o indígena é aquele ser da só aquele ser da, da, da floresta que vive ca, caçando e pescando. Por que não começar com uma... Falando de um, de um escritor, estou aqui com o livro até dele, que eu vou dar uma roda daqui a pouco, Daniel Munduruku, que já tem mais de 50 livros publicados e já está há 25 anos na literatura. Já ganhou dois prêmios, Jabuti, já está concorrendo a mais dois. Então, por que não começar de um indígena que tem todas essas premiações que que muitas das vezes a criança não sabe, até o próprio educador. Eu já encontrei professor querendo fazer, fazer a sua tese, seus artigos na temática indígena, e quando eu perguntava, tá, nós vamos fazer, mas, qual, primeiramente, qual, quais são os escritores indígenas que você conhece? E ela fala, não conheço nenhum. Falei, não, primeiramente, então temos que conhecer. E aí até mesmo os que são mais conhecidos. E a literatura indígena está crescendo muito. Não tanto... Tem vários escritores, várias escritoras femininas que, que já existem, tem escrevendo mesmo, mas, mas pode ter muito mais. Mas, assim... Muitos professores não conhecem, os alunos não conhecem. É uma, uma literatura que deveria ser começada desde os berçários e até o mestrado, doutorado, passar por todas as etapas. E a escola não deveria é, esperar só o dia 19 de abril com as professoras pintando, com, é, incentivando os alunos a, a fazer colar, de, de, a pintar colar de macarrão, as crianças falando, uh, primeiro que esse gesto é indígena brasileiro não faz isso, esse gesto não é de indígena brasileira, é de indígena americano Então, é, tem a questão da culinária, a questão do artesanato, é tanta coisa, indígena, na, na, na, o que nós herdamos da cultura indígena, tem muita coisa a ser trabalhada, como eu falei para você, Dá, dá um caldo para o ano inteiro, poemas, histórias, é, contos, como gostam de chamar, os mitos e lendas. Então, tem todo o trabalho de corpo, de dança, muita arte tem na cultura indígena. Às vezes, o professor lança um, para a criança, para o aluno, seja lá de qual grau seja. Vamos fazer uma redação com a temática... Do dia do índio, entre aspas. E, e às vezes não sai nada, mas se fizer um trabalho de sensibilização vamos falar da natureza coloca as crianças pequenininhas no quintal para colher sementes, folhas, experimentação, pisar na terra duvido, põe música, deita olhar as estrelas, o. o, o as nuvens no céu, vai, vai fazer um trabalho de, de sensibilização. Duvido que, depois de tudo isso, o aluno não vai conseguir fazer um texto, uma redação. Não assim pegar no cru e vai falando, né? vai sensibilizando a respeito da cultura indígena. Leva, leva um escritor indígena para a sala de aula, para a escola, leva um contador de histórias, um ilustrador indígena. É, é, tem muito... É, tem cineasta indígena. Então, por que não apresentar os filmes indígenas, curtas? Eu acho que tem muita coisa para ser apresentada, mostrada para os alunos, a não ser só aquela coisa tradicional é, do, do indígena que, o, que Colombo, que, que quando chegou ao Brasil, é, descobriu, chegou e encontrou no, no, no Brasil. Lúcia, você levantou uma questão muito que eu acho, considero muito importante, né? Que é a questão dos escritores. Você citou Daniel Munduruku, inclusive na sua biblioteca está ali destacado né? o livro do Daniel. Tem o Ailton Krenak também, que é uma figura tem, muito eu conhecida. Krenak, aqui eu tenho Krenak, tenho vários. São escritores. vários escritores, e estou vendo que você tem uma, uma boa biblioteca né? com esses escritores. Então, minha pergunta vai nesse sentido, né? É, você citou que pesquisadores às vezes até se interessam, mas eu suponho né, a dificuldade hoje que nós temos os autores indígenas de publicar né, o seu material, então há pouca abertura ainda por parte das editoras. né. Nós temos certamente poucas bibliotecas e poucos acervos né, dedicados à temática indígena, o que acaba dificultando, obviamente, a vida do pesquisador e do estudante também né, no dia a dia que quer conhecer mais é, esses escritores, enfim, as histórias contadas por essas pessoas Gostaria que você comentasse sobre isso Sobre essa dificuldade de ainda se encontrar no mercado editorial E localmente nas bibliotecas e nos acervos E na, nas salas de aula, né, livros para poder trabalhar uh, Para que os professores possam trabalhar essa temática em sala de aula Olha, eu não sei se é porque eu vivo isso, eu respiro isso que Eu não encontro dificuldade, eu já sei a fonte, né? É, tem uma livraria chamada Livraria Maracá, que Daniel Muduruku, ali você encontra todos os tipos de, de escritores, seja é, poemas, contos, livros é, relacionados à pesquisa mesmo. Tem vários escritores de, de, de pesquisas nessa livraria Maracá e outras livrarias que já tem espalhados. Por aí a, a, a cultura indígena. A gente pesquisando, indo atrás, a gente encontra. E a Livraria Maracá tem todos esses escritores é, é, que, eu, que eu falei, né? muitos outros, com, de acordo com cada tema. É, muita gente fala mesmo que é difícil. É como eu falei para mim, não é difícil, né? Que eu já vou, já vou na fonte. Mas é, é pesquisar é em busca mesmo. É, é quando conhece um, vai, vai em busca de outro e vai pedindo, pedindo, pedindo ajuda. Por exemplo, você chega numa dessas grandes livrarias. Você, eu, eu já fui, já, já, já testei e atrás de um escritor indígena e chegar lá o às vezes dizerem que não tem, ou então me levar, no, não tem um, um, um... E eu conhecendo a livraria, eu falo, tem sim, vamos aqui, porque não é classificado como literatura indígena, e sim como folclore, folclore. Outro dia eu fiquei muito feliz, que eu, nessa mesma livraria que eu fui atrás de um livro, já estava lá literatura indígena, não sei o que, é que houve, mas já estava lá literatura indígena. Mas geralmente o que se vê é os livros, a literatura indígena embutida lá nos livros, foi intitulado, classificado, catalogado como folclore. Então, às vezes pode ser difícil, mas se a pessoa tiver interesse, encontra, porque nós temos grandes profissionais, escritores é, é, da, da, da cultura. É indígena. Tem aqui um livro, eu tinha separado até aqui uns para mostrar. Tem o, o a Árvore de Tomorumu, do apixana Não está aqui, mas eu poderia mostrar para vocês. Olha, tem esse aqui, indígena, da Aline Patiamama que fala da, da, das mulheres guerreiras. Tem, tem um, eu dei uma oficina chamada a voz da mulher indígena na literatura. E aí eu lembro que teve uma, uma pessoa que dizia assim, Lúcia, eu nem sabia que tinha escritora indígena, quanto mais essa quantidade que você apresentou, eu falei. E olha que eu nem apresentei todas, gente. Tem muitas escritoras muito boas que estão dando palestras, participando de seminários. E é isso, gente, a gente em busca e pesquisar. É, Lúcia, você acabou fazendo uma crítica que eu achei muito interessante, que é a questão da catalogação da classificação, né? Acho que é uma crítica válida, inclusive, para nós, bibliotecários, né? Porque os instrumentos de catalogação e classificação, eles têm um perfil eurocêntrico, né? Então, logo, a leitura que é feita né, de determinados assuntos do nosso cotidiano é dessa perspectiva que nós precisamos fazer autocrítica e romper definitivamente com essas classificações arbitrárias do ponto de vista do eurocentrismo, para poder realmente valorizar né, a cultura indígena, né, a, a, enfim, outras culturas é, ainda pouco valorizadas e desconhecidas no Brasil. Você citou né, alguns escritores, escritoras, né, livrarias, tem um projeto muito interessante que provavelmente você tem conhecimento, que é a biblioteca comunitária Itachimirim, lá em Paraty, né? Que é uma biblioteca, né, com acervo indígena muito interessante para quem não não é do Rio, não sabe Paraty é uma região da região da Costa Verde aqui do Rio, né? Então é bem interessante, mas me parece que ainda faltam mais iniciativas nesse sentido, né? É, Lúcia, antes de passar para outras questões Queria dizer para quem está nos acompanhando né, que a Lúcia ela é, além de professora, como eu já fiz a apresentação, pesquisadora, escritora, ela também é contadora de história. Então, seria muito interessante se você nos brindasse, Lúcia, com, né, com uma contação antes da gente continuar a nossa atividade. É possível? Sim, claro. É, eu, eu estive em Cartaz o um espetáculo Arandu, Lendas Amazônicas em é, 2018 no CCBB do Rio de Janeiro 2000, aí foi recorde de público né? aí eles prorrogaram por mais um mês é, em 2019 fui convidada para ir para os outros CCBBs de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte e com esse espetáculo então eu vou contar uma, uma lenda dessa que tanto as crianças quanto os ah, jovens todos gostam desse, dessa lenda que eu vou contar agora Tá bom? Vou contar, começar primeiro com um poema que o começa quê? no espetáculo. Peraí, pirapora, que pirarucu não foi embora, disse poranga ao pajé. Pererê, que não era só assim, só fazia sorrir do desespero da indígena que na beira do rio segurava a cauda do peixe. Mas pororoca chegou, e arrastou poranga para o outro lado do rio, transformando-a em fruto de espinhos com sementes vermelhas, chamado urucum, da ancestralidade de cada um. Em uma aldeia muito distante, bem no meio da floresta amazônica. Uma linda indígena Sônia com a Lua, Nayá. Uma guerreira forte, destemida e valente. Ela sabia que Iraci, a lua, quando se escondia atrás da montanha, levava as indígenas de sua preferência e as transformava em estrelas. Nayá não se portava. Ela queria mesmo era ser levada. E todas as noites, Nayá se exibia para a lua. E a lua parecia que nem lhe dava trela. E Nayá foi ficando triste, chorosa, deprimida. E não houve pajé certo que desse jeito naquela situação? Hum. Mas numa noite de lua cheia, Nayá avistou a lua tocar a copa de uma árvore. E Nayá saiu correndo, correndo e subiu num pé de samalneira. E quando estava lá no alto, bem no alto, a lua foi ficando mais distante, mais distante. Decepcionada, a indígena chora, e quando ela olha lá de cima e avista a lua refletida, bem no meio do lago, obcecada pela lua, Nayar se atira no mergulho profundo e eterno compadecida com o destino de Nayá, a lua decide recompensá-la pelo seu sacrifício, transformando-a numa estrela, diferente dessas que brilham no céu, mas numa estrela da água chamada Vitória Reja. reza a lenda que em noites de lua cheia é possível ver Naiá dançando bem no meio da planta estrela. Oreru Yamandu Tupã Oreru Oreru Yamandu O chupa, oreru. Obrigada. Excelente, Luiz. excelente. Muito bom, muito bom, viu? Eu queria, então, aproveitar de perguntar, quando você... você é, a gente sabe que você faz as oficinas né, nas escolas, em enfim, em outros lugares, no teatro. Mas eu queria perguntar, especialmente na escola, qual a reação dos estudantes, né? sobretudo dos mais jovens, quando é, escutam uma história bela como essa? A sua experiência, como é que tem sido? Olha, tanto na escola, no teatro, eu contei, agora eu, eu fiz o um espetáculo lá na Bienal, no, no Paixão de Ler, segunda-feira, e a reação é tem vários tipos de reação mas eu percebo que é uma reação de encantamento sabe depois quando acaba o espetáculo a contação eles vêm me cumprimentar tem muito tem uns, uns se emocionam, outro choram sabe é o curioso tem uma curiosidade assim de querer saber acham até inclusive é, porque eles é muitos ainda tem aquela uma ignorância acho que, que, que que o indígena vai, é aquele que, que anda pelado, que não tem que. não... Então, eles ficam assim, meio. chamar. Uma, é como se fosse o um indígena domesticado, é, uma, uma, é ainda uma, uma. ainda em pleno. É inacreditável, mas em pleno 2021 ainda tem esse pensamento, sabe? Uma ignorância de que. o indígena não pode, é, quando fala assim, já teve. Já teve público de perguntar assim, Lúcia, quando foi que você deixou de ser indígena? Eu falo nunca, nunca vou deixar de ser. É a mesma coisa que você perguntar para o um, um negro, quando é que você vai, deixou ou vai deixar de ser negro? Então, isso aí é uma coisa que, que nunca vou deixar de ser, muito pelo contrário, eu quero é me apropriar cada vez mais, eu quero saber mais, porque são muitos povos a gente não sabe de todos, cada um tem os seus costumes. Então, é isso, a gente percebe, é a questão disso, como eu falei para você, São essa coisa mesmo ainda, muito do, do, do não, não conhecer, não, do desconhecido ainda, a, salvo aqueles que já, já estudam isso, já têm uma outra percepção, já têm outro conhecimento, mas muitas das vezes é dessa forma mesmo sabe? E é bom quando eles veem que é, ficam surpresos, ah, você, você estudou, você fez uma graduação, uma pós-graduação, é, você dá aula, você foi para o teatro, você é escritora, você escreve, muita gente ainda fica até adultos mesmo, fica a surpresa, ai, que bom que você... Gente, para mim isso é tão normal, tão comum, sabe? Então é isso, Lúcia, eu queria aproveitar e essa oportunidade para divulgar os seus trabalhos também né, de literatura. Né? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu vou, vou falar aqui um pouco do, do livro que vou, vai ser lançado daqui com um dia, Me disseram que estaria chegando essa semana, é, porque foi uma editora lá, da, lá de Minas. É, é um projeto que foi contemplado pela lei do ISS. É porque eu, tinha uma, eu tenho uma trupe chamada Pequena Alegria, onde a gente, eu e a Arlene Costa, montamos bibliotecas comunitárias, e nós temos essa militância pela literatura, projetos em vários lugares que a gente faz leitura. Então, esse projeto pela lei do ISS, agora dessa vez, viemos é, com essa questão do livro, dela vem, vem Escadaria, que é um são livros infantis com poemas e o meu vem com a temática indígena é, chamado Tucumã vai estar daqui a pouquinho vocês já vão estar conhecendo o Tucumã e, e também eu faço também as minhas as minhas oficinas meus meus cursos inclusive hoje daqui a pouco vou ter uma roda de leitura indígena eu tenho dois grupos um na segunda e um na quarta que são uma vez por mês, foram alunas que durante a pandemia participaram de oficinas, que eu fiz várias oficinas, e depois é, é, me pediram para a gente continuar para fazer roda de leitura indígena. Esse livro que eu acabei de mostrar do Daniel, que é o mais recente livro dele, A Chave do Meu Sonho, o primeiro encontro, antes de nós começarmos a leitura, nós fizemos com ele, e agora a gente está fazendo essa, essa roda de leitura e vamos, vamos, cada vez que terminar um livro, vamos passar para outro, vamos, vamos, vai ser assim, vamos, é leitura só, literatura indígena mesmo, para a gente focar nisso. E essas oficinas, e também eu vou, vou nas escolas, as escolas que me chamam para dar palestra para professores, contação de histórias para as crianças, e tem a Piracema também, que é um outro projeto meu, onde eu faço um trabalho de sensibilização, um trabalho com arte, com, a partir dos elementos da natureza, com sementes, folhas, terra, água, essas coisas. E o espetáculo, né o Arandu, que eu apresento também, teatro, escola, feira, vou, vou amanhã para ler, ler lá em São Gonçalo. Estou indo amanhã e, e sábado também vou apresentar lá a, minha, a contação de história indígena. E eu acho que é isso. É. Ia... É, Lu, Lu, Lúcia, o A Chave dos Meus Sonhos, do Daniel Munduruku, certamente é um livro que não que você não acha que não deve faltar, né, e nenhum acervo e na mão dos hum, educadores para poder trabalhar essa temática. Mas assim, já chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, é que outros outras publicações, né, você destacaria. Estou te lançando um desafio bem difícil, porque certamente você tem muitos escritores, muitas histórias à tua preferência, né. Mas assim, que publicações e que escritores você acha fundamental, né? É, os bibliotecários é, terem em mente para formar os acervos das bibliotecas e os educadores e os contadores de história para poder fazer o trabalho de, de mediação. Então, se você puder, de repente, destacar alguns que você acha importantes, mesmo que você não tenha no seu acervo, mas que você acha importante, acho que seria bem legal. Olha só, eu estou muito apaixonada, estou muito encantada pela literatura do Cristina Pichana, é, essa é, inclusive é, tem um livro dele que eu que eu li agora esses dias, li numa manhã que é Tamorumu a árvore da vida. Eu já contava essa história. É, tem uma outra escritora que que tem a árvore de Tamorumu, mas dele é Tomorumu a árvore da vida, a árvore a grande árvore, a árvore da vida, uma coisa assim. E é um livro muito interessante, porque é, é, gera uma reflexão a respeito do desmatamento, essa coisa da preservação da natureza, e é uma leitura muito forte. Eu me emocionei muito lendo, lendo mexeu muito comigo. Então, o Cristino Apichana tem a boca da noite também dele. Vale, não pode faltar no, no acervo. De, de nenhum bibliotecário, não, nenhuma biblioteca, nenhuma sala de leitura. Não pode faltar também Márcia Cambeba, tem esse tem outros dela também, é, Aline Pachamama, que são poemas maravilhosos. Não pode faltar também a, a Eliane Potiguara, que foi a primeira escritora indígena, então, é, é Graça Graúna, que, que tem poemas, mas também para professor que quer fazer pesquisa, que quer falar de, de, de coisas mais... Também o Daniel Munduruku também tem livros para os acadêmicos, é, O Banquete dos Deuses, é, também tem o Cacau Herá, também, tem muitos, Eli, Eli Jacupé tem muitos escritores, assim, uma infinidade de... A Júlia do Rico também, que é uma jovem escritora muito boa, que vale a pena conhecer. Então, tem, tem, tem uma infinidade de, de, de escritores. Tem um livro aqui, eu vou, vou citar, não vou mostrar agora, porque está tá, para ali, para outra parte. É um livro que a gente costuma falar, que é uma, eu costumo dizer que é uma bíblia, que é o, do, do Davi Kopenawa, é um livro bem grosso, que ali, é quem, quem quer mais se aprofundar na coisa do, do chamante, essa coisa, é, pode pesquisar nesse livro. Então, uma, me procurem, quem quiser me procurar é, no meu Instagram, LúciaMorastoCuju, e quiser fazer uma consulta de questão de acervo, não sei tudo, mas o que eu souber, eu tenho um imenso prazer em colaborar com os professores, com os bibliotecários vamos expandir a nossa cultura, a nossa, o que é nosso mesmo, do nosso Brasil. Vamos levar isso para os nossos alunos, sabe? Com poesia, com... com... E tem esse livro aqui também, que é, que é a ilustração do, do, do Maurício Negro. Aqui tem vários, vários contos maravilhosos. Também esse aqui. Você conhece esse, não conhece? Esse aqui não... Não, não, não conheço não, você também ah, muito, muito bacana, muito bacana a, a capa. É, parabéns muito lindo esse, esse tipo. é, Lúcia, então, assim, foi muito bom, né? Muito bom, e, assim, super, superou as minhas expectativas, a nossa conversa, acho que foi muito proveitosa para quem está nos assistindo, né? Aqui no canal da Biblio e em outros canais, acho que vai ser bem bacana, né? Conhecer e se apropriar, né? enfim, da, das informações, de tudo que você trouxe aqui. É, abro esses minutos finais para você fazer as suas considerações de encerramento e já deixo o espaço aberto para uma próxima oportunidade a gente se encontrar e bater um papo como esse, Lúcia. é eu, eu Só me resta agradecer mesmo pelo convite, com muita alegria mesmo poder passar, falar um pouquinho da, da, dessa cultura que precisa mesmo ser levada... E uma coisa assim que eu gostaria de falar também é a questão da, das narrativas, da, das memórias, da contação de história que eu vim dessa, dessa tradição oral primeiro, para depois chegar na, na, na cultura letrada, e eu vim disso, eu vim das histórias que minha avó contava na beira do rio, dentro do mosquiteiro. Então, vamos contar histórias, e é muito bom ouvir história vamos ler as histórias,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 Lembrando que esta live é uma ação dos ativos culturais da Secretaria de Cultura de Niterói, com a produção da jornalista Mônica Macabu em parceria com a Bibliô, a Biblioteca Popular Municipal Aguinaldo de Pereira Macedo, que fica localizada em Niterói, na região metropolitana do Rio, integrante do sistema de bibliotecas populares da cidade, coordenada pelo bibliotecário Marcelo Marques de Oliveira. Né? Agradeço o Marcelo, a Mônica você, Lúcia, para quem nos acompanhou aqui é, nessa, nessa entrevista, forma de contribuir com o nosso projeto é curtindo, comentando e compartilhando nas redes, um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade, até mais. Tchau, obrigada.